Deixa eu ver aqui, é Dó com Mi, então é aqui, ó. Ele exaltado, rei exaltado no céu. Eu farei, tá? Vamos ver então o que é? Ó. Dó Fá, tá? Ele exaltado, o rei. Tá vendo? Fá com lá, exaltado no céu, Si bemol, Ré menor, Dó com Mi.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 de dedilhar, né? Ele exaltado, rei exaltado o céu, eu louvarei ele exaltado para sempre exaltar. Tá vendo? Então, se você quiser dedilhar, você pode usar essa ideia para todos os acordes, tá? Voltando para a ideia da melodia, vamos lá. Então, a primeira vez, a prim primeira ele exaltado é cantada aqui, ó. Ele exaltado Exaltado no céu Eu louvarei Beleza? A segunda vez é aqui Ele exaltado Pra sempre Exaltado Seu nome Si bemol, dó Ré menor, lô Dó com mi, vá Aí agora vai vir um ré, ré é com baixo em Dó, tá? Essa parte toda cantada, então, a primeira parte vai ficar assim, ó. Ele exaltado, o exaltado, o céu, eu louvarei, ele exaltado, pra sempre exaltado, seu nome louvarei, você pode fazer aqui, né? Beleza?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 segunda parte vai ser exaltado é, ele exaltado para sempre exaltado seu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 Mas você fez menos tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No Lá menor, por que não é? 1, 2, 3, tá? 4, 5, 6. No 4, 5, 6 eu faço de novo. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E isso vai servir também para cantar outra parte. Ele exaltado é, ele, ele exaltado, ele exaltado, céu é, cadê? Eu louvarei, beleza?